Leituras Espíritas apresenta História de Maricota Uma obra de Chico Xavier, pelo espírito do poeta Casimiro Cunha Aos amigos pequeninos Meu amigo pequenino que já pensa que já lê Nosso pai que está nos céus, tudo sabe, tudo vê seu braço forte e invisível protege-nos de mansinho. Em qualquer lugar do mundo, ninguém estará sozinho. Muito cedo, manhãzinha, quando a luz do dia escorre, escapa você da cama e ele sabe o que ocorre. Escuta-lhe as orações, de graça, louvor e fé. Vê seu pente, sua escova, sua roupa, seu café. Ouve tudo quanto diz a querida mamãezinha. Segue-o de perto na sala, no banheiro, na cozinha. Acompanha-lhe bondoso os estudos e os brinquedos. Para seus olhos divinos não há sombras nem segredos. Observa atentamente suas palavras e ações, no lar e na escola amiga, na rua e nas refeições. Sorri contente e feliz por encontrá-lo no bem, mas se você faz o mal, lamenta como ninguém. Conforme agimos na vida, concede-nos de seus dons, se dá corrigenda aos maus, premia e conforta os bons. Trabalhe e estude contente, sem descuidos de você. Não se esqueça, meu pequeno, que Deus tudo sabe e vê. Casimiro Cunha Pedro Leopoldo, 14 de agosto de 1946 Capítulo 1 Maricota Cerelepe. Maricota Cerelepe era menina travessa. Não havia disciplina que lhe dobrasse a cabeça. Gostava de más respostas na escola e em casa nas ruas. Vivia desordenada a fazer sempre das suas Em vão ganhava conselhos dos amigos para o bem Maricota Serelepe não atendia a ninguém Não era apenas a peca, fugia a qualquer dever Vivia a brutalidade, fazia o mal por prazer Capítulo 2 Malcriada a mamãe aconselhava vinha, filha. Veja lá o céu. Castiga a menina que se faz grosseira e má, a pequena respondia, a senhora nada sabe, concluindo num cochicho, gente velha que se acabe, a professora também falava-lhe com carinho: Maricota, minha filha, não saia do bom caminho. A aluna desrespeitosa dizia a cabeça tonta — O que eu fizer, professora, não será de sua conta. Capítulo 3 Indisciplinada Aos onze anos bem feitos, agindo e vivendo as cegas, a menina endiabrada era o terror dos colegas. Desprezava os bons avisos, por mais se lhe castigasse, resistia às punições, perturbando toda a classe. Rasgava livros-cadernos, esvaziava tinteiros, lançando borrões escuros à roupa dos companheiros. Tanto fez, tanto saltou a endiabrada menina, que foi expulsa mais tarde em favor da disciplina. CAPÍTULO Quatro Badia. Desde então, ficou sabendo, a vadiagem de cor, sem conselhos e sem livros, ficou pior bem pior. Dizia a mamãe bondosa que prosseguia a estudar, mas punha-se em plena rua a mentir e perturbar. Não lhe chegavam agora as horas grandes do dia. Depois de fechada a noite, a endiabrada fugia. Aprendeu na malandragem, o furto assobio a vaia. Em breve tempo encontrou meninos de sua laia. Capítulo 5 Preguiçosa Escapulindo ao trabalho, expulsa dos bens da escola, fazia-se pobrezinha, saindo a pedir esmola. Enganava os transeuntes, Prendendo-lhes a atenção, xingava o trabalho sério e tinha horror ao sabão. Como o pássaro ocioso, que a todo dia se atrasa, Maricota Serelepe raramente vinha a casa. A mãe bondosa rogava, mais cautela, mais juízo, mas a menina exclamava, — De conselhos não preciso! Capítulo VI Maldosa Atacava os cães amigos A vozerio e pancadas Tratava todo gatinho Abras a vivo pedradas Se avistava a palha seca Da casa dos passarinhos Não hesitava um minuto Fibrava golpes nos ninhos Matava filhotes tenros Com grosserias sem nome Prendia as aves cantoras Exterminando-as à fome Se passava no terreiro A galinhada fugia Sabendo que maricota Vibrava pancadaria Capítulo 7 Desviada Terro em rua a esconder-se A menina passo curto Era um demônio pequeno Exercitado no furto Varando portas estreitas, pulando grandes janelas, sabia correr dos guardas e burlar as sentinelas. Espreitava nas quitandas o instante exato das vendas para assaltar os meninos carregados de encomendas. Fosse qual fosse o momento, horas claras ou sombrias, roubava doces brinquedos, de lojas e padarias. Capítulo 8 Morta Um dia, furtando joias, Maricota teve a mão Que se agitava com pressa, Mordida de escorpião. Era o castigo, afinal, A maldade, a rebeldia. Maricota Serelepe Caiu em breve agonia. Pilhada por delinquente, a menina envenenada foi conduzida ao socorro, deprimida e envergonhada. Não lhe valeu, todavia, o tratamento mais forte. Fim do dia doloroso, em ânsias rendeu-se à morte. Capítulo 9 Aflita Distante do corpo frio, maricota sem repouso, Notou que a morte era um anjo, de olhar tenro e carinhoso. Ajoelhou-se a coitada, chorou e pediu assim, Mensageiro da bondade, compadece-te de mim. Minha filha, disse ele, desejava auxiliar-te, Mas há monstros que te buscam, chegando de toda parte. Depois de um minuto longo, afirmou cheio de dor, a filha repara em torno, pede o perdão do senhor. Capítulo 10 Castigada Maricota não mais viu a luz do emissário santo. Olhando em redor, gritava, tomada de enorme espanto. Buscava correr em vão. Oh, não! Não queria ouvi-los. Eram serpentes-dragões. Lagartos e crocodilos. Os monstros, porém, chegavam. Um deles, grande inimigo, disse a ela, Maricota, agora estamos contigo. Somos filhos da maldade, prosseguiu forte e iracundo, do furto e da vadiagem que procuravas no mundo. Capítulo A Atormentada Deixem-me, monstros, pedia, a pobrezinha a chorar, mas os agartos e as cobras puseram-se a gargalhar. Deixá-la, disse o maior, teu pedido não nos vence, tua vida, maricota, desde muito nos pertence. Ajudamos-te a roubar, a vadiar, a fingir. Agora és nossa, bem nossa, não podes escapulir. Ah que horror! — disse infeliz. — Ninguém para consolá-la, pois se livre da correr e os monstros acompanhá-la. Capítulo XII Suplicante Longos dias, longas noites, maricota em aflição, Atravessou negros vales, gritando e chorando em vão. Precipitou-se em abismos, sem esperança e sem paz, Clamava, seguindo à frente, e os monstros seguindo atrás. Sentiu sede, sentiu fome, na jornada encorreria. Quanto tempo a padecer? Maricota não sabia. Depois de muita oração, na angústia do cativeiro, Jesus, o divino amigo, enviou-lhe um mensageiro. Capítulo 13 Ansiosa Tão logo veio o emissário de socorro e salvação, os monstros espavoridos mudaram de direção. A menina arrependida ajoelhou-se entre as e exclamou o anjo divino, socorro não posso mais. Tenho chorado e sofrido, atormentada de dor, por piedade salvai-me, dai-me o céu do Deus de amor. Fitando de olhar dorido o azul e estrelado véu, suplicava com pungida: Dai-me a luz da paz do céu! Capítulo XIV Amparada. O anjo amoroso afagou-a, dizendo com caridade: Em nome da providência! Devolvo-te a liberdade. Mas ouve, minha menina, se queres luz agasalho, não podes entrar no céu sem a benção do trabalho. Viveste pela maldade, sem respeito, sem carinho, não ouviste os bons conselhos, fugiste do bom caminho. Aceitas a corrigenda do pai bondoso e perfeito? Maricota, ajoelhada, em pranto exclamou, aceito. Capítulo 15. Corrigida Foi então que apareceu, de feia e enorme estatura, um zelador de crianças, o gigante mão segura O mensageiro do Cristo explicou-lhe esta menina necessita recolher-se aos campos de disciplina Até que se regenere, dele recursos de emenda Praticou muita maldade, precisa de corrigenda